Queria primeiro dizer uma coisa para vocês, eu estava, cheguei hoje de Brasília, estava lá com a Di, com o Lindbergh, com o Jandira, com os deputados federais, dizer que eu tenho certeza que o trabalho que eles estão fazendo lá é um trabalho muito importante, o trabalho que o governo está fazendo na negociação é muito importante, mas quero dizer uma coisa, eu não tenho dúvida depois que cheguei de lá ontem. Nós vamos barrar esse golpe. Mas esse golpe não está sendo barrado na negociação do Congresso, na ação do governo, na presença do Lula. Lá, esse golpe está sendo vencido. É aqui na praça pública. Eles não querem só acabar com a democracia, eles querem acabar com o início de um estado de bem-estar social que nós construímos no Brasil. Eles não toleram os negros nas universidades. Fizemos na prática e mudamos a vida de milhões e milhões de brasileiros. É isso que eles querem destruir. Nós não estamos pagando. Nós não estamos pagando pelos nossos erros e nós cometemos erros e temos que corrigi los Como disse o cerebral, a esquerda tem que se unir e não é se unir nas eleições. É Pública para exigir o fim do monopólio da Globo, exigir a democratização dos meios de comunicação, exigir a reforma agrária, exigir a reforma tributária para o rico pagar a conta da crise. Nós estaremos na rua vencendo o golpe, mas estaremos aqui não novamente e continuaremos aqui para estabelecer uma pauta de mudanças. Dilma tem que ficar mas não pode ficar com ajuste fiscal. vai tem que ficar realizando as mudanças que nós queremos para o Brasil. Portanto, nós do PT, nós do PCdoB, os companheiros de todos os partidos de esquerda, nós estamos contra o golpe e a favor das reformas sociais e econômicas desse país. Um grande abraço para vocês.